E aí pessoal, App, Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje vou apresentar esse aplicativo excelente para vocês Estou falando do Visor O Visor é um aplicativo estilo Netflix Porém, desenvolvido por brasileiros e totalmente gratuito. Primeiro, galera, pra, para vocês instalarem ele, antes de tudo, vocês terão que vir nas configurações, opções de segurança e ativar aqui, ó, fontes desconhecidas, tá? É o default do Android, ele vem desativado, você ativa e dá um ok. Ok. Aí beleza, você acessa o primeiro link da descrição e baixa o aplicativo, logo em seguida você instala. Então vamos entrar aqui no Visor, a primeira vez ele vai pedir é, para você se cadastrar, é bem fácil, é nome, é e-mail e senha tá não precisa nem de confirmação via e-mail é periodicamente aparece as propagandas claro que é o que mantém a monetização do aplicativo já que ele é gratuito e vocês podem ver aqui interface galera que ele é bem semelhante, tá, ao Netflix e tem muito filme. Por exemplo, ó, comédia, mais de 1.200 filmes, policial, tudo separado aí por categoria, tá? Você pode pesquisar, tem os lançamentos aqui, ó, você pode... Tem vários filtros, tá, galera, ó, tipo Mulher Maravilha e séries também, ó. As séries aqui, ó, por exemplo, Game of Thrones, Tá, eu clico aqui, ó vou para a, a série do Game of Thrones, aí tem o trailer, seguidores, comentários, nota, tá? Você pode seguir aqui para receber todas as atualizações. E aqui embaixo tem as temporadas, ó você nota que ele tem até a sexta temporada já. Então vamos clicar aqui ó, na primeira temporada, tem os episódios, ó e aí vamos lá, ó. primeiro episódio... É, você pode marcar como visto, tem a opção legendado, dublado. Então aqui tem as opções assistir online, assistir online 2, que são dois servidores. Você pode baixar e tem aqui para relatar dúvidas e problemas. Ou seja, é um, meu, é um aplicativo, além de gratuito, brasileiro, é totalmente funcional, tá? A gente utiliza ele bastante para assistir séries o Supernatural, vamos ver até onde está. Tá? O Supernatural, deixa eu seguir também. Vamos ver quantas temporadas tem aqui disponível, ó. 12 segunda temporada, ou seja, temporada pra caramba. E assim também os filmes, né? Claro que alguns filmes pode ter aí aquela resolução mais baixa, né? Porque são lançamentos, tipo aqui Mulher Maravilha. É, pode ter uma resolução mais baixa, porque é lançamento, é aquela imagem de cinema. Mas de qualquer forma, tá tudo... É, tá tudo é, direcionado para um único aplicativo e o aplicativo ele é muito bom, funcional e com certeza você vai além de economizar uma graninha aí, porque nem todo mundo tem condição de pagar um Netflix, né, é, você vai ter aí é, a qualidade de um aplicativo de ponta, tá? Então, é muito bom, eu recomendo o Visor, é o primeiro link da descrição para você baixar o aplicativo. E se você gostou, não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixando um gostei se você não é inscrito e quer ver mais tutoriais. Inscreva-se no canal e se restou alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar tá sanando. Demorou? Não, mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!